Na juventude, eu fiz um caminho de um grande desassossego interno. Muitas dúvidas e questionamentos que me obrigaram a sair buscando respostas. E à medida que eu fui encontrando as respostas, e que finalmente encontrei o que eu buscava, eu descobri que a resposta estava dentro, não estava fora. Legal, né? Então eu não precisaria ter saído, bastava eu ter entrado. No entanto, e é o, o grande paradoxo, eu precisei sair para descobrir que não estava fora, mais dentro. E aí quando a gente vai mergulhando dentro, a gente vai descobrindo os nossos medos, os nossos monstros e as nossas belezas. A gente é o nosso maior amigo e o nosso pior inimigo. E com, essa, com esses mergulhos a gente vai entendendo umas coisas interessantes. Está no DNA... Um tanto de informações que não é só de agora, não é só do tempo presente, mas é lá de trás. Eu sou fruto de metade do genes do meu pai, e metade do genes da minha mãe. Cada um deles é fruto de metade do gene do, do pai, metade do gene da mãe, metade do gene do pai, metade do gene da mãe. Então eu sou 50% meu pai. 50% minha mãe, 25% meu avô, 25% minha avó de um lado, 25% de um, 20... e assim a gente vai indo e cada geração a gente vai caindo pela metade. Então em poucas gerações, 5, 6 gerações, a gente já está lá com 1% do gene de quem veio atrás da gente. Poucos anos, 100, 200 anos e mais ainda, porque cada um desses que, que passaram, e, e aí é, é legal, interessante a coisa, porque todas as dores os sofrimentos né, que, que ficaram armazenados, embutidos, que, que de alguma maneira ficaram gravados no, no DNA ou ficaram de alguma maneira, gravados no, no, nosso, no nosso sistema genético, isso passa e algumas dessas coisas ficam retidas lá atrás. Da mesma maneira que experiências traumáticas né, nos acompanham durante uma vida inteira, o mergulho interno diz para a gente, e eu posso estar completamente enganado, porque esse mergulho é subjetivo, mas diz para gente que essas nóduas, né, essas coisas todas, pro bem ou pro mal, dos nossos antepassados, de uma maneira ou de outra, chegam até a gente. E na hora que a gente começa a meditar e começa a fazer essa limpeza, e é dureza, porque a gente se depara com muita coisa que a gente preferia não ver, a gente começa a perceber também que a liberdade, a liberdade que a gente busca, tem muito a ver com libertar aqueles antepassados ou aquelas experiências traumáticas que ficaram com os nossos antepassados e que de uma maneira ou de outra chegam até a gente. Então a gente reproduz muita besteira, lixos emocionais e pensamentais, e lixos genéticos, que a gente nem se dá conta, mas na hora que a gente deixa isso tudo passar, isso vai limpando e aí a gente vai ficando cada vez mais livre, livre de um passado que tormenta livre da, das coisas que a gente construiu ou que a gente materializou ou, ou que a gente cristalizou nas nossas emoções ao longo da nossa vida. Faz sentido para você? Então fazer esse mergulho interno, de vez em quando, ou quase sempre, ou o tempo todo, é importante porque traz a gente para o nosso centro. E é no nosso centro que a gente existe. O tempo todo a gente é jogado para a periferia, para fora. Mas a gente não está fora. Né? Quando a gente é jogado para fora, a gente se dilui, e na diluição, não, a gente não está presente. Um pedacinho da gente está na diluição, mas a essência está no centro. E buscar esse centro é, é o grande desafio, é o desafio de uma vida, ou talvez de várias vidas, porque no centro talvez esteja aquele ponto, aquele momento em que é possível transformar a realidade pessoal. Porque na hora que eu mudo a visão que eu tenho do mundo, o mundo muda. Não vou eu mudar o mundo fora, eu não tenho o poder de mudar o mundo do lado de fora. Eu tenho o poder de mudar a mim mesmo, a maneira como eu percebo o mundo. E se eu percebo o mundo de uma maneira diferente, o mundo que eu percebo já é outro. Então, o, mu o mundo muda com eu mudando. E se eu me limpo, ou se eu chego mais próximo do meu centro, eu centralizo também o um mundo que eu vivo. Talvez seja isso a, a, a palavra. E eu estou buscando esse conhecimento. Talvez seja isso a palavra. Do, do mestre, né? de, de Jesus ou dos grandes mestres, dizendo da possibilidade de você adquirir um poder tal que você é capaz de transformar o mundo. Porque na verdade você não vai transformar lá fora, você vai transformar aqui dentro. E você transformado já vai perceber uma realidade diferente. Talvez isso tenha alguma coisa a ver com a ciência na hora que fala dos multiversos, na hora que fala que eu estou vivendo aqui uma realidade, mas que existem diferentes, diversas ou infinitas realidades a serem vividas. Cada vez que eu escolho um caminho ou outro caminho, um eu ou uma possibilidade vive uma realidade. Enquanto a outra possibilidade de escolha é um outro eu que, que vivencia aquilo. De tal maneira que talvez a gente esteja envolto em multiversos, em infinitos universos. Em cada universo, a possibilidade de uma escolha que você fez em um universo, mas não fez no outro. Legal isso, né? Que é uma maneira de você estar dissolvido no todo, talvez... E talvez na hora que a gente busque esse centro, talvez nesse momento a gente colapse diferentes universos, diferentes eus, em alguma coisa uníssona. Alguns chamam a centelha divina, o espírito, o espírito santo. Eu não sei o que é, estou buscando. Numa noite qualquer de... Outono de 2022. Forte abraço.